Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios despertando a minha animalidade, seguindo os ensinos do Night Wolf, do Mortal Kombat, Aniquilação, e é isso aí. Tanta coisa legal pra gente poder falar sobre animais aqui, o Alanios puxa exatamente os ensinamentos do Night Wolf, quando ele manda uma machadinha no Liu Kang pra ele poder dormir. E despertar sua animalidade, a gente ainda tem que lembrar do Liu Kang dragão enfrentando uma Hidra que o Shao Kahn vira, tá bom Mas é isso aí meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius porque chegou o dia da gente ver aqui juntinhos as animalidades do Mortal Kombat Defenders of the Earth A gente já trouxe aí vários compilados de fatalidades desse jogo delicioso, desse Mugen, né que a galera fez que ficou muito insano, muito bonito então Preparem-se para poder ver algumas coisas realmente inusitadas aqui, um tanto quanto estranhas, algumas até bem criativas, <risos> vamos dizer assim. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a ver esse negócio juntinho. A câmera minha e do Alanis, pessoal, vai ficar um pouco pra cima Porque tem algumas animalidades aqui do vídeo que ficam um pouco mais pro canto Então pra câmera não tapar, por isso que eu e o Alanis estamos um pouco mais pra cima aí no vídeo, beleza? Então Alanis, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá O Alanis vai ter as primeiras reações, porque eu fiz a captura, então já tô sabendo de tudo aqui, basicamente, né? Mas vai ser divertido ainda assim Vamos lá que eu tô curioso que eu não vi nada ainda <risos> Exatamente, então sem mais delongas, galera, simbora ver esse negócio aqui Começando com o reicão da massa, Alanis Olha coisa linda, hein? <risos> virou um panda, mano, mano. Me lembrou aquele comercial do, do, de atum? Que, que o panda vem e aparece no mercado, tá <risos> <lendo>? Sim. <risos> Olha quem que é, o draminho, rapaz. Virou rinoceronte, mano. Tem alguém no Mortal tá. Kombat que vira rinoceronte no 3? Acho que não, né? O, o Cabal vira um... Eu acho que um, um treco um, parecido com isso. Esquelético? Esse Nossa é, senhora. é, eita porra. Mas não tinha outro que virava... Formiga, assim? É. Formiga eu não lembro, cara, quem que virava. Acho que não. Será? Bizarro. Não, The Trilogy tem de tudo, né? Fiquei curioso agora. É, Trilogy tem de tudo. Alguns aí eles até meio que trocam de personagens assim, as animalidades... Olha, virou ah, que, um <risos> eu ia falar, virou a águia da Sônia, mas não, largou o arcade. Mano. Isso é muito bom, mano. Ele pega o arcade oh, e meu. joga no cara. <risos> é muito criativo. Olha o conchão da massa aí. ó. O que, que é isso? Que que ele... eu, fiquei sem... eu fiquei em dúvida quando eu vi isso aí. O que, que ele vira? Isso é, é o quê? Parece um sanguessuga. É um, sangu... ah, um sanguessuga. É, parece oh. um sanguessuga. É mesmo. Com, é, combina também. com o personagem, hein? Combina com o personagem. É, faz sentido. E, e, e a animalidade é infinita também, igual do. É. O morceguinho, virou o Batman. Ó, tem um que vira um morcego, que eu acho que é o Sector. E ele arranca Sector, a cabeça é. do cara fora. É, tem isso. É, um morcegão brabo. Ó, Tânia... Tânia. A Brabuleta. Nossa, é uma, a ácida ainda, mano. Ó, olha lá. Só sobrou a, a Skull. <risos> bom. <risos> é, ok, se viu o propósito. É, é. Ó, a Mileninha. É. Quem que era aquela que virou ó, o morceguinho? Que eu não lembro. A do morceguinho, morceguinho é a Tânia. Lembra da Tânia, não? A Tânia que virou morceguinha? Foi a Tânia, Tânia foi a Tânia. Eu... E agora a última foi quem? Aqui agora foi a Milena. Mano, tá. Ela eu virou gambá. Tá, não, beleza, beleza. Eu acho que. O ah, ah, ah. que, que é isso, mano? <risos> o Hidro virou uma, uma baleia, filho. Então, você vai reparar que todos os linkways, Eles têm uma certa afeição por baleias, seres aquáticos. Sabe? Entendi. Entendi. Porque a gente Se teve quiser, o hidro virou, ali. O Subelev virou um animality do Cyrex, é isso? Isso, o tubarãozinho, <risos> clássico. É, vamos lá, ó. Aí, ó, mais um, ó. Agora a Frosty. os caras curtiam, é mano. Marca. Os Linquen, é, os Linquen adoram, pô. Seres aquáticos. Tá, beleza. Aí, vamos lá, Jadezinha. Esse aí você lembra, né? Ó. Esse aí você lembra. Ah, tá, lembro, lembro, lembro o gatinho, beleza. Gatinho clássico. tá idêntico, legal, legal. Tá, tá muito idêntico, ah, velho. Eu, eu tô confuso aqui porque uma mina virou o, o morcego, a outra virou uma borboleta e depois a menina vira no gambá. É verdade. Ah, eu é porque teve Scarlet. Teve Scarlet também. Ah, tá. A Scarlett virou o morcego, ah, tá, entendi, a virou um morcego entendeu? Ah, e a, tá. Entendi. E a Tânia eu acho que virou a borboleta e a Milena a virou o gambá. É. Tá, entendi. E o entendi, Noob virou, tá. um virou um babuíno. Um <risos> babuíno. Oh, baraca. Baraka. Era esse mesmo já o dele? Eu não lembro. Cara, o do Baraka, eu acho que ele virava aquela ave, aquele abutre meio doidão, não era, não? Ah, é. Verdade. Quem que virava esse ouriço? Eu não lembro. Ah lá, Lanz, ó. Antes da animalidade ah, lá, lá. você já tá batendo palma lá, ó. <risos> é que eu tô contente, mano. Palma. Caraca, mano. Ó, canguru. Ah, lá, mano. Foi legal, cara. Foi o um canguru melhor do que no trilogy. Sim, sem dúvida. Né? Não, e ele joga o cara ah, no chão, legal. ainda pisa e o bicho vai e explode, né, é, mano? É, da hora, da hora. Ó, escorpetinha. Scorpion. Tá. Condizente, só que no trilogy ele virava um pinguim. Um com, a pinguim bomba, um, e um o... com um... Com ovinho é, explosivo. E... e o escorpião era da... Shiva, aí, ó. Da Shiva, é. Ó o dela aí agora, ó. Ah, ela vira assim, deu? É. A aranha era do Kano. Kano. É o Kano, verdade, ela vira o Kano. Verdade. Isso. Assim era a mariposa lá. Era a mariposa, exatamente. É. Ó, e o Kano, o é. que, que ele vira agora? O Abutre. O Abutre. <risos> o louco. Tá. Então, o, o Abutre secretamente colou os pés do Scorpion no chão ali, entendeu? Pois é, pois é. Ó, você lembra do Strike. Virar... Trocaram. Não, ele vir... não era o Jax que virava o leão? Aham, uhum, e ele virava o dinossauro. É o Striker. Verdade. Mano. E agora, ó. Quem vai virar o dinossauro? O Jax. <risos> Eles inverteram, mano. Tá bom, é. Pelo tá diferente. É? Mas ficou da hora, velho. Ficou bem da hora Mas esses não, animais. Não, tá, tá bem feito, tá bem feito. Olha o Ermac. Ah, esse aí que era do ah, Cabal, esse ó. Foi do, do Cabal. Eita! Você viu que deu umas pipocadas ali, mano? É! Foi, foi um, um Gnu paranormal ali. Gnu paranormal? <risos> aí, ó. Um paranormal, na verdade. Cara, é. quem que vira Tamanduá no jogo? Eu sei que tem um. Eu só não lembro quem. É, eu também não lembro quem, mano. Porque o Rain era é o elefantinho. Foi, é. Reptile, é. Ele é Reptile, ele é sapo. Ele é sapo mesmo? Não. Eita. No... Toma, aqui! Caramba. Eu acho que ele já era sapo, não era no trilogy mesmo? Não, ele era o um macaco. Ah, ele era o um macaco, é verdade. Ó <risos> oh, o Rotaro. Eita, Vagabundo. Hein? Ele acendeu o negocinho ali e <risos> explodiu, filho. Derreteu o bicho, lá. É? Nossa, que... que... Estranho, Chega. né, mano? <risos> não vou, prefiro não comentar. Cara, isso é um rato que a virou? É, mano. Eu fiquei na dúvida quando eu gravei. Eu falei, que isso? É um rato? Caramba, mano, que da hora. Pô, curti isso aí, mano. Fico ficou Ficou. Assim. Ficou massa, velho. Ó, oh. oh. esse bicho aí era <risos> um glow que virava. Só que ele virava <risos> é. um amarelo, né? Um amarelinho. É. Exatamente. E ela é virou praia, né? Exatamente, cara. E aí acabou agora os animais aí, Alan. O que, que você achou, mano? Caramba, mano. Eu achei que eu quero ver mais. É isso que eu tô achando. Cara, eu, eu, eu me diverti, né? Foram umas inversões legais ali. Eu achei que ficou bem interessante a, a ideia dos caras. Uma visão diferente pra coisa, né? Algumas mudanças pra ver se funciona. Então, foi, foi divertido, foi divertido. Foi legal. Eu achei bastante criativo, cara. Novamente, né? O que, que os caras fazem com... Os personagens aí que não têm as animalidades, eles trazem pra essa parte clássica assim E eles constroem as animalidades pra eles, entendeu? Ficou bem divertido mesmo Tá certo que alguns eles pegam de personagens que já existem e colocam nesses outros aí mas beleza, mano. A gente aceita, mas tiveram alguns ali que eles criaram do zero e ficou muito, muito da hora, cara. Na moral, os caras estão de parabéns mais uma vez, né, Landis? Eu fiquei impressionado com o da mina do Sub-Zero lá que eu esqueci o nome dela. Ah, a Sarina, sim. A Sarina, isso. Eu fiquei impressionado com o da Sarina. Eu achei muito legal ela vira naquele ratão e a forma como eles fizeram ali. Isso foi é uma inovação, um negócio diferente do que tinha e eu achei muito legal. Sabe, a implementação e tudo mais Gostei mesmo é, Do Rotaro também, foi um animality bem diferente é, De um animality de popô quente Mas... <risos> Não sabia que o Rotaro tinha esse lado Se ele aquece as nádegas, aí é uma coisa dele, né mano? então Exatamente, bem. exatamente Bom, meus amigos, mas então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido aí esses animais Que a gente trouxe para vocês do Mortal Kombat Defenders of the Earth Comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam De tudo que foi apresentado aqui Se vocês querem que a gente faça uma parte 2 Porque tem mais animais sim, nós não trouxemos de todos os personagens aqui. Então deixa aqui embaixo o seu feedback. E aí a gente traz mais um vídeo para vocês com o restante dos personagens. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. Vamos!